Bom, tropa, não demorou muito, não, e a máscara do Dilma já caiu. Horas, mas não contavam que, na verdade, no Brasil existe o centrão superpoderoso com os partidos como MDB PSDB, enquanto a esquerda era composta por PSOL e PT? Esses dois, sim, eram esquerdo os outros. Inclusive, não eram chamados de centrão antes do Bolsonaro, não. Eram chamados de direita. Alckmin, Pacheco, Lira, toda essa turma, por anos, por décadas, foram chamados de direita no Brasil. E aí surgiu alguém que realmente era de direita, né? como em 2016. Olha quanto tempo atrás, 2016, a gente já estava falando que Bolsonaro seria eleito e que ele era centro-direita, que era um reformista, um conservador, certo? Que não vai lá e derruba as coisas da noite pro dia, então não tem como ser um extremista. Tanto que até o fim do mandato dele, ele seguiu as quatro linhas da Constituição. Não foi um revolucionário de nenhuma forma e, portanto, não pode ser considerado extremo de nada, certo? Certo? Mas a população, então, ficou perdida naquele tempo. Ah, não, mas é que agora o Bolsonaro é extrema. Então o que era direita antes passou a ser centrão. E agora as máscaras finalmente estão caindo. Primeiro veio a conspiração de que Alexandre de Moraes estava pedindo votos para o Pacheco. Aí eu aqui falei, hum, os peitos, né? Será que ele essa cara de pau? Não, mas aí começou a vir parlamentares dizendo o que estava acontecendo e agora é real e oficial o Dilma pessoalmente está ali atrás disso vejam Lula libera 11 ministros para voltarem ao Congresso e ajudar a eleger Lira e Pacheco na cara dura na G1 para todo mundo ver cara e aí na CNN tem aqui Lula pondera riscos e tenta evitar presidente de oposição no Congresso. What? What? Como assim líder de oposição no Congresso? Ah, então eles não são mais oposição. É isso que eles estão nos dizendo? Eu sou maluco, ou isso direito, ou Lira e Pacheco estão com a ultra-esquerda, com os ultracomunistas. Eu tô louco? Eu tô doido no que tá acontecendo? Ou simplesmente essa história caiu por terra. E sabe o que está acontecendo? Na minha opinião, um pequeno milagre ali em Brasília. Em todos esses anos gravando vídeo para vocês, eu nunca iria imaginar que o Rogério Marinho teria alguma chance. Mas isso está acontecendo. E graças à pressão popular, eles acharam que tinham derrotado os bolsonaristas. Que acabou todo mundo. Censuraram os jornalistas. Então não tem quem os jornalistas pedirem voto para. Aí acabaram com os influenciadores, porque aí eles já não tinham jornalistas para ver. E depois censuraram os próprios influenciadores. E aí a esquerda estava assim, ó. <risos> ninguém, ninguém. O Congresso será todo nosso. E aí começa a rolar um baixo assinado que eu começo a ver sem parar nos meus grupos de WhatsApp. Que eu não sei se é um site confiável, ou não é, mas Dani se as tia vão lá pondo o CPF, RG, o número, liga para ela se quiser, para confirmar. E de repente bate centenas de milhares, depois meio milhão, um milhão, daqui a pouco dois milhões de pessoas votando, né? Hashtag Pacheco não. A tag Pacheco não continua no Twitter até agora. Até agora, com mais de 150 mil curtidas, né? Ou menções, como funciona no Twitter. Toda vez que alguém usa uma tag, ela aparece. E mesmo assim, silêncio absoluto. Como é que funciona? Hoje, os senadores estão vendo. Vocês estão fazendo o trabalho de formiguinha de vocês, minhas queridas tias e tios do zap. Vocês, no estado de vocês, pressionando os senadores do seu estado, que agora começam a pensar na próxima eleição. Vai ser muito mais difícil, porque vai ter duas vagas para cada estado. Então, é muita gente concorrendo ao mesmo tempo, é muita gente trocando de senado e como é que funciona? Ah, você não a... votou a favor do Pacheco? As tias do Zap registram o um nome forever, meu querido. Nunca mais vai sair do livrinho. Tá? Sabe o Death Note? Tem a tia do Zap Note. Véio. E ela vai lá e vai escrever seu nome na tia do Zap Note. E pra toda a eternidade você vai ter um grande problema na sua mão. A turma do PT não é organizada dessa maneira. Eles nem sabem que senadores elegeram. Então como é que eles vão pressionar alguém, algum senador? A única pressão que vem é do governo do Dilma se ele faz isso ele tá deixando claro o seguinte tá tanto o Dilma quanto o Moraes né o Alexandre Oglande né o Dilma e o Alexandre grande ambos estão colocando literalmente o rabo desses em prisões falando e aí né eu tô aqui no STF sabe aquele não tô falando que eles literalmente fizeram isso mas se você por exemplo tem um processo se fosse eu, no caso, né, eu sou um senador e eu recebo a ligação do Alexandre de Moraes, que justamente tem pessoas me acusando de coisas horríveis que eu não fiz, que caíram no colo do Alexandre de Moraes, e ele vai decidir sobre a minha vida. E aí eu recebo uma ligação do Alexandre de Moraes falando: então. E aí, tudo bem? Como é que você tá, Enzo? Ai, maravilha. Então, né, eu queria pedir que você votasse no Pacheco. Eu não me senti intimidada. É por isso que tem que ter a. Porra da separação dos poderes, mano! Era o básico da demoniocracia que eles estão... Foda-se, agora é assim. Aí, como se não bastasse. toca o outro telefone e é o Dilmo. Se recuperou, vai votar no Pachecurão e então, tal, né? Se eu fosse novamente o parlamentar e a quantidade de dinheiro que a gente fosse receber para os nossos né, projetos e tudo mais que os senadores têm lá dependesse do cara que estivesse me ligando e pedindo voto pro Pacheco, eu ia falar, hum, me sinto um pouco intimidado. Isso daqui é uma sacanagem né? acontecendo na cara de todo mundo. Porque ele tá com medo agora de que bater oposição. Porque eles não esperavam que isso tá acontecendo. Eles tão lá todo mundo desesperado. Com... Mas o que aconteceu? Eu, a gente esqueceu o influenciador. Teve alguém que a gente não censurou. O Bolsonaro pediu alguma tag. Foi o filho dele. Foi o Damares. O que que foi? Ai meu Deus. As investigações. A gente não colocou um mês de propaganda. Que o Bolsonaro mata índio. Que o Bolsonaro é o cara mais mal do mundo. Que ele é um sinistro. Como é que as pessoas ainda estão apoiando esse cara, velho, ele não abandonou elas, e eles não entendem parece que vai levar um tempo para entenderem, que não adiantou censurar ninguém, que não adiantou calar todo mundo meter medo das pessoas irem para as ruas na verdade, saiu muito pela culatra porque a partir do momento que as tias só tem a opção de ir no Twitter e, pros, e vai lá escreve lá Pacheco não pode colocar o tio lá no ar também tá que parece que agora aparece no Twitter também tá loucura esse Twitter enfim né as pessoas só tem esse meio não tem mais aí vamos nas ruas protestar manifestar e tirar foto e ver influenciador em cima do trio elétrico gritando um monte Acabou essa porcaria, velho. E a única opção que ela tem é ficar na porta de casa protestando com a bandeira dela, tirar uma foto com cara nas redes sociais e falar, Pacheco, não. É Isso vai pegar, porque viralizou. De repente, cara, eu mesmo não acreditei. Eu falei, mano, é, né? vai se vacinado aí, mano. Vai se que Vai se vacinado, vai funcionar algo. Porque não é democracia direta, não. E aí, o que, que aconteceu? Pressão, cara, que esses senadores não esperavam. Então, mano, mais uma vez... Eu me sinto aqui vislumbrado com o trabalho de formiguinha que as tias e tios do Zap fazem. Senador que votar no Pacheco não, já tá com o nome lá. Até o indeciso, elas não perdoam nem os indecisos, tá? Decidam logo aí, tá bom? De que lado vocês estão. E agora, inclusive, estão falando que não vai ter nenhum partido com 100% dos votos no mesmo candidato. Se isso vier a acontecer, vai ser algo incrível, inédito na história do nosso país. Então, toda a força aí ao Rogério Marinho e que ele não nos decepcione depois, certo? Porque ele já aí promete uma CPI do dia 8 para ver se teve prevaricação desses pilantra, certo? Por último, quero agradecer a todo mundo que apoia o nosso canal. Tá? Participe também da nossa sexta rifa Compartilhe aí esse vídeo E até a próxima Tchau, tchau